Poderosa oração do Salmo 91, Salmo 23, Salmo 4. Começo desejando que Deus abençoe abundantemente a sua vida e toda a sua família. Inclui nos comentários, nome de pessoas queridas, para que oremos por você e por ela. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe essa poderosa oração do Salmo 91, salmo 23 e salmo 4 para que a gente possa levar essa poderosa mensagem de deus a mais pessoas ore comigo nós te agradecemos senhor porque tu pode transformar nosso despontamentos em alegria ajuda nós a sentir a tua presença em todos os momentos e não negar o teu nome graça nós te rendemos nosso Deus, porque podemos descansar nas Tuas promessas infalíveis, baseadas todo no Teu grande amor por nós. Ajuda-nos sempre, recebe-nos na Tua presença, enche-nos o coração. Graças nós Te rendemos, Senhor, pelas bênçãos da Tua Palavra. E pelos tesouros que a oração piedosa nos revela abre nossos olhos para que possamos perceber a tua santa vontade para a nossa vida ajuda nos nós senhor com tuas fortes mãos senhor nesse dia queremos te pedir uma bênção para cada coração que luta contra as lições da vida ajuda o senhor aquecendo com a tua graça e ele se volte para ti e te encontrando a verdadeira paz agradecemos-te Senhor e Pai nosso pela grande bênção que recebemos da tua santíssimas mãos, da que possamos usá-la subitamente para a felicidade do nosso semelhante para a nossa paz interior para a glorificação do teu santo nome ajuda nos Senhor nos dias que nós concederes de vida por Jesus Amém Salmos 91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 enxofre e vento tempestuoso, isto será a porção do seu corpo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Para tudo há um tempo determinado. A palavra de Deus diz isso várias vezes, mas é preciso lembrar que nós precisamos esperar no Senhor. Em Salmos 27 verso 14 está escrito, esperem no Senhor. Seja forte, coragem, Espere no Senhor.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 E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Deus promete que nós colheremos o fruto que plantarmos. Ou seja, se plantarmos o bem, colheremos o bem. Mas não podemos nos esquecer que essa promessa é válida se não desanimarmos. Por isso, mantenha-se firme na presença do Pai, mesmo cansado, não para de fazer o bem. Salmos 3 Senhor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 Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Você tem alguma causa impossível? Sonha com algo que não parece ter chances de se tornar realidade? Então é hora de se lembrar que, para Deus, não existe impossível, afinal, Ele é o Criador dos céus e da terra.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 Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que se não ir, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Se você se sente frequentemente ameaçado ou com medo, aprenda a descansar em Cristo. Nele há paz, tranquilidade e força para enfrentar qualquer situação, por mais difícil que ela possa ser. Deus é o nosso porto seguro nos dias difíceis. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmos 27, verso 1 Guie nosso caminho, Senhor, enquanto prosseguimos com nossas vidas hoje. Além disso, seja nosso escudo quando voltarmos para casa mais tarde. Que você sempre preserve o vínculo que temos como família e que possamos nos ver novamente em casa. Guarda nosso lar também, Deus, para que nenhum dano caia sobre ele enquanto estivermos fora. Que continue sendo um santuário de bênção, conforto e amor para cada um de nós. Que seja sempre um local tranquilo para nossos corpos cansados no final do dia. Continue a nos proteger, Pai, enquanto descansamos. Não permita que intrusos ou calamidades perturbem minha casa à noite. Confio em seu poderoso poder para manter eu e minha família a salvo de qualquer forma de mal. Em seu nome, creio em todas essas coisas. Amém. Salmos 149 Louvai ao Senhor.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 Sonda, me ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê-se é em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Pai, estamos diante de você hoje para pedir sua proteção sobre nossas famílias. Não deixe nenhum problema cair sobre eles hoje. Mantenha-os longe de acidentes. Não permita que nenhum mal influencie seus corações. Cubra-os com o precioso sangue de Jesus. Assuma o controle sobre eles, para que não batam o pé contra uma pedra. Nós podemos não estar com nossa família o tempo todo, mas confio que Tu, Senhor, esteja sempre ao lado de todos eles. Mantenha-os seguros e permita-lhes dar glória a você ainda mais. Dê a eles paz de espírito para que não se preocupem com nada. Guarde seus corações para que eles apenas demonstrem amor em vez de ódio, raiva ou amargura. Amém. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.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 Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor, louvai, e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Senhor Deus, buscamos o Senhor através da oração, porque acreditamos que o Senhor cuida de nós e traz a paz no meio da nossa família. Pai amado, obrigado por renovar nossos corações e mentes. Obrigado por enviar seu Espírito para nós, para que possamos expressar seu amor a nossas famílias. Somos gratos a você por nos dar nossos entes queridos. Mas também admitimos, Deus, que nem sempre somos os amantes da paz que Tu queres que sejamos. Há momentos em nossas famílias em que discutimos e brigamos. Há momentos em que deixamos que raiva, conflito e amargura dominem nossos corações, e por causa disso, acabamos prejudicando nossas famílias. Pedimos que você nos perdoe, amado Pai, por esses pecados contra nossa própria família. Mude nossos corações e faça-os verdadeiramente amorosos. Também nos permita, Deus, estender o mesmo perdão aos membros de nossa família a quem ferimos. Humilha-nos, Senhor, para que possamos buscar perdão sem orgulho. Pedimos que você cure as feridas em seus corações também. Toque o coração deles para que eles aceitem nossos pedidos de perdão. Amém. Salmos 147 Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém.